Essa casa, nesse momento, está desconectada da realidade objetiva da população, da importância das políticas públicas e o pagamento que nós vamos dar aos servidores públicos da saúde que estão na ponta, enfrentando a maior pandemia que a nossa história e a nossa geração viu, é aumentar a alíquota previdenciária desses servidores. Isso é a naturalização de uma violação gigantesca contra os servidores públicos locais. O mínimo que nós tínhamos que fazer nesse momento era retirar esse projeto de pauta. Não se vota um projeto dessa dimensão no meio de uma pandemia. Nós precisamos discutir nesse momento é quantos leitos de UTI tem na nossa cidade para que as pessoas não morram. O que os sindicatos fazem, deputado, é pressão política e é normal a pressão política, não é terrorismo. O papel dos sindicatos é fundamental na democracia e eles têm que continuar. Essa proposta ela é pior que a proposta do Bolsonaro, especialmente para os pensionistas e aposentados. Nós temos aposentados e pensionistas que vão ganhar um pouco mais de mil 45, que é acima de um salário mínimo. Se um aposentado e pensionista hoje ganhar 1.500, ele vai começar a pagar 11% de 1.500, uns 160, 170 reais, no meio de uma pandemia. Vai perder renda. O mínimo que tinha que ser feito aqui era isentar. Até 6.100 reais era o mínimo. Já é pacífico por jurisprudência no Supremo Tribunal Federal que a União não pode obrigar estados e municípios e nem o DF a fazer esse tipo de reajuste, de alíquota. Então esse argumento é falso. Nós não... Não precisamos fazer essa reforma da Previdência nesse momento e não com essa carga de tinta cruel especialmente contra os aposentados e pensionistas, mas contra todos os servidores do Distrito Federal que não tem aumento, reajuste salarial há seis anos, não são respeitados pelo poder público não temos o dever de fazer isso hoje a responsabilidade aqui é do governador a gente fazer um jogo pior, uma reforma pior para os aposentados e pensionistas do Distrito Federal a política previdencial ela está inserida num tripé da Seguridade Social. É política social, não é política só contábil. A gente atende seres humanos. Como faz a política de assistência social? Então a previdência social é uma política social. Nós estamos atendendo a população. E a gente não pode lidar só com uma discussão, uma discussão falsa, cartesiana, sobre déficit previdenciário. Nós precisamos colocar a mão na consciência. Nós vamos estar prejudicando centenas de milhares de servidores do Distrito Federal. Já que lei dessa casa vale, vale a lei da terceira parcela de reajuste para as categorias. E até hoje não foi paga para as categorias, não querem falar em cumprimento de lei, de lei orgânica, de melhoria previdenciária, tem que pagar a terceira parcela, foi aprovada aqui, nessa casa, porque senão também não deveria ser aplicada. O aumento da alíquota previdenciária que querem aprovar aqui hoje, a lei só vale para o andar de baixo, a elite econômica nesse país e nessa cidade não precisa cumprir a lei.